E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Voz. E hoje pessoal eu vim trazendo um vídeo um pouco diferente. E primeiramente aí eu queria pedir desculpa aí pela qualidade do vídeo. Até porque eu filmei aí esse unbox com a tela do meu celular e meu celular não é lá dos top de linha, então é o que tem galera. Então me desculpem aí por esse, por esse vídeo aí desse jeito tremido. E o que vocês estão prestes a ver, galera, é uma novidade que eu tô querendo trazer pro canal. Isso mesmo galera, isso mesmo. É, eu venho anunciando aí alguns grupos do Facebook que eu venho trazer umas novidades e hoje, hoje, galera, hoje você vai ver. E eu tô enrolando aqui por quê? porque eu quero que, que a minha narração fique certinha com o unboxing. Então, o que você está vendo aí, eu, é, eu, eu, eu vou dizer primeiro do que, do que eu recebi, do que eu comprei. Isso aí que vocês estão vendo. Né, já viu ali é um, é, um é, uma, é uma tablet graphic certo uma graphic tablet é certo para quê é para você fazer desenhos né e não sei se você já viu mas na descrição do meu canal tá escrito lá que eu sou desenhista né quer dizer desenhista não tá escrito lá que meu canal é voltado para games e artes em geral então eu comecei com games e ficou faltando um pouco da arte em geral né eu tentei tentei é, preencher essa lacuna aí com com alguns desenhos né algumas coisas que eu fiz tanto que eu até fiz uma promoção aí uma, um sorteio né e tal e de vez em quando também eu trazia alguns alguns speed art né feito no photoshop também e mais a minha vontade mesmo é trazer desenhos é, tutoriais básicos de desenhos desenho também Vou ensinar a galera aí, porque se você não sabe, eu desenho já desde os meus 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade, eu já desenho aí, eu já comecei a desenhar, é, não profissionalmente, não nada assim do tipo não, mas eu creio que eu dei um, um salto sabe, bem grande mesmo, porque antes eu desenhava só palitinho, e dos palitinhos eu resolvi tentar, né, fazer algo maior, e eu tentei fazer um desenho que eu tinha numa revista, não me lembro qual o nome do desenho e nem tenho desenho mais, porque isso já faz mais de... nossa, faz muitos anos isso Eu tentei fazer ele olhando uma vez e, e, surpresa minha, eu consegui fazer ele olhando Certo? Então, desde esse dia, eu passei a treinar de forma diferente, né? Passei a desenhar de forma diferente porque eu não queria mais fazer bonequinho, eu queria fazer coisas maiores E foi com esse pensamento que eu vim, até hoje, né? Carregando aí esse, esse pensamento e vim trazendo aí essa bagagem aí para vocês e agora eu posso eu posso finalmente né estar tá ensinando aí para as pessoas e tal é, eu já fui também professor de desenho algumas vezes né tive a oportunidade de, de fazer uma parceria com um amigo meu aí a gente dava aula na casa dele e ele tinha uma banca de revista né e de lá a gente tirava alguns cursos a gente levava lá para para a casa dele e a gente explicava né, as coisas do curso e tal, e era bom, gerou uma, uma rendazinha até que razoável pra gente, nós compramos alguns materiais e tal. Mas, galera, é, chega de história da minha vida. Que vocês estão vendo aí agora, vocês viram aí, aquela ali é a tablet, né? Que a gente usa pra desenhar. Essa aí é, é uma caneta, né? Que a gente usa também pra, pra desenhar, claro. E vocês viram que tem várias pontas, né? Eu mostrei ali um, um, uma, uma sacolinha com várias pontinhas pretas aqui lá são as pontas da caneta né aqui lá foi o brinde que eu recebi foram é, acho que seis pontas de brinde mas as oito pontas que tinha se não me engano eram as oito mesmo total de umas 13 14 pontas por aí e no numa, é, no, no unboxing né voltando para o unboxing aqui eu nunca fiz unboxing um não sei nem como é que é que se faz como então, vocês estão vendo aí eu mostrando o cabo USB as pontinhas né é, onde o, o suporte né, onde vinha a pontinha e tal. Esse suporte ele é encaixado no outro, ele fica tipo uma espécie de copo. Que você coloca a caneta por cima, ou em pé, ou deitada, né? tanto faz. E curiosamente a caneta funciona a pilha. É, eu levei um susto quando eu vi isso, porque eu não sabia que era assim que ela funcionava. É, mas eu fiquei muito feliz em saber disso também, porque é uma coisa interessante que eu nunca tinha.. não sabia que existia. Que uma caneta dessas dessas pentoche, né, esses estilos, ela poderia funcionar a pilha. Mas é uma pilhazinha fina, então eu creio que dura bastante tempo. Aí vocês estão vendo aí o momento aí que, eu, que eu vacilei e deixei a caneta cair. Infelizmente a caneta caiu no chão no, no primeiro dia que a caneta já caiu no chão. Mas é isso aí pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Tá aí é também no geral desculpem pela tremedeira aí pelo pé da minha amiga ali, ali do, do meu trabalho ali tá fazendo também e no, no começo do vídeo vocês viram que estava censurada aí alguma parte aí é porque não pode mostrar endereço na internet galera é muito perigoso isso então não façam isso e aí eu tô aí é contemplando né a mesa e ela é muito grande e é isso aí pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram e espero vocês no próximo vídeo agora de tutoriais de desenhos. Muito obrigado e falou!